Há alguns dias uma incrível nuvem iridescente foi vista na China. Como pode ser visto no vídeo, a movimentação da nuvem e as cores que ela apresentava chamaram a atenção das pessoas ao redor. Esse cara queria ver o que aconteceria se ele gritasse enquanto seus cães estavam brincando. Este youtuber misturou alguns produtos químicos juntos para criar um super trip. Uma pessoa deixou um saco de pancadas no meio da floresta. Para ver se alguns animais se envolveriam com isso veja o que aconteceu. Por favor, não faça isso uma pessoa gastaram um duas horas e meia para beber água, usando apenas pauzinhos. Há um aeroporto na Grécia que permite alguns pousos incrivelmente baixos. Esse rapaz salvou seu cachorro que estava sendo perseguido por um urso. Esses caras tentaram pregar peças nas pessoas com um cone de controle remoto. Este youtuber fez um dispositivo que permite as cobras andar em vez de rastejarem sua barriga. Aqui está um visual legal que explica por que as inundações são mais frequentes. Após longos períodos de seca, o solo é tão duro e seco que se torna difícil, para o solo absorver a água. Esse animaizinho descobriu um trampolim que alguém tinha fora de sua casa. Obrigado e até a próxima!